Fazendo tudo porque eu esqueci de gravar o microfone? Bom, uh, neste vídeo eu irei apresentar 10 curiosidades sobre a história e sobre a história em geral, né? Uh, primeiramente, recomendo vocês passarem no Instagram Estou fazendo o countdown de quando vai acontecer de quando vai lançar a Telescopers Parte 2 este, Eu estou gravando este vídeo no mesmo dia que eu gravei o anterior no caso de ontem, que é dia 7, domingo Faltam 12 dias para lançar The Last of Us, parte 2, mas vocês verão este vídeo dia 9, numa terça, faltando 10 dias para lançar The Last of Us, parte 2, que vai ser incrível. Bom, uh, então vamos lá, vamos para as curiosidades de história, algumas vão ser engraçadas, algumas vão ser realmente sérias, começando com a primeira, a primeira é engraçada, eu achei pelo menos engraçada, e interessante. Uh, número 1, o papagaio de Winston Churchill continua xingando Hitler. Uh, a ave que pertenceu ao estadista britânico Winston Churchill, morto em 1965, completou 105 anos em 2019, ano passado, no caso. Ela vai completar 106 esse ano, então. É, e tá vivo ainda. Isso já é uma coisa incrível, meu cabelo tá... Isso já é uma coisa incrível, né? Porque papagaio de 105 anos, ok. E ainda xinga os nazistas como fazia Churchill. Uh, papagaio... Temos um papagaio pistola com os nazistas. Mas também, quem não ficaria, né? Né? Queria que tá ruim aqui. Ah, segundo, não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito. Não, foram aliens. não tô zoando. Ah, Diferente do que muita gente pensa, não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. Além da fé na divindade do faraó, o que motivava essas pessoas eram pequenas recompensas como comida e bebida. Ok, então eles... Uh, na verdade não foram os escravos dos faraós sinceramente muita gente acredita que foram escravos muita gente acredita que foram aliens mas isso fugiu do assunto uh, mas foram camponeses contratados contratados recrutados pagados com comida e bebida quem não quem não aceitaria um trabalho por comida e bebida Paga um salgado para nós essa eu achei interessante Uh, número 3 A obra de arte mais cara do mundo Eu achava que era a Mona Lisa, sinceramente Mas <risos> vemos que não é A obra de arte mais cara do mundo É Salvator Mundi De Leonardo da Vinci uh, Esse quadro foi Leiloado em 2017 E arrematado Por 450.3 milhões De US É dólares? Eu acho que é dólares Ô oh, louco! Tá, número... Eu perdi o número. <risos> número 4. Uh, uma obra que foi leiloada por 6.6 milhões de reais se autodestruiu. Uh, o autor da obra e de sua autodestruição é o famoso grafiteiro Ban -Banks Banksy. O leilão da obra A Menina com Balão ocorreu conforme o esperado. O que ninguém sabia é que, é que havia escondido no quadro uma máquina fragmentadora de papel, que foi adicionada remotamente pelo artista inglês, a compradora, da obra des... a compradora da obra picotado decidiu ficar com o quadro. Temos um vídeo do quadro Certo Destruindo e cara, isso foi simplesmente genial. Cinco. Essa eu escolhi porque eu achei interessante mesmo. Porque eu gosto desse tipo de curiosidade. A maior cidade fantasma do mundo. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Pripyat. Pripyat. Eu acho... acho seguinte. Eu não sei onde é que fica, mas eu acho que é Chernobyl. Eu não li tudo. Eu não li tudo. Eu não li tudo, eu só li o título. Eu acho que é Chernobyl, hein? Mas vamos lá. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Pripyat. Que já teve quase 50 mil habitantes. Hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. É, Chernobyl é uma coisa doida, tipo, no sentido... em qualquer sentido, na verdade. E... Tem radiação até hoje, tipo, é uma coisa que dura muito radiação, então... É doido, né, cara? A radiação é um bagulho louco. Uh, número 5. Uh, ele sobreviveu a duas bombas atômicas. Tsutomoto Yamaguchi, morreu em, dois, morreu em 2010, viveu um dos períodos mais sombrios da história, a Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, quando caiu a primeira bomba lançada pelos americanos. Sobreviveu. De volta a Nagasaki, sua cidade natal, também sobreviveu à segunda bomba no dia 9 de agosto. Caraca, como assim? Ou o cara tem sorte, ou ele tem sorte, porque ué. O cara conseguiu sobreviver às duas bombas. A 6. O buraco mais profundo já feito pelo ser humano. Opa, isso aqui é interessante. O poço super profundo de cola, localizado no círculo polar ártico, é o buraco mais profundo já cavado pelo ser humano. Com 12,2 km de extensão. A obra, de autoria soviética, tinha que ser, né? foi realizada durante a Guerra Fria. O objetivo era atingir o manto terrestre algo que até hoje ninguém foi capaz de fazer. Os trabalhos foram interrompidos antes do meio do caminho. Hoje o poço se encontra completamente lacrado. Alguns moradores da região dizem ser possível ouvir vozes e gemidos estranhos vindo do buraco. Ah! Dizem ser o suplício das almas suplicadas no inferno. Ah, tá. Esse aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço. Famoso esse buraco. Eu só não sabia que era o buraco mais profundo já cavado pelo ser humano, mas eu já ouvi falar... É, chamam de A Porta do Inferno, alguma coisa assim. 7. Antes do despertador existiam despertadores humanos. Ok, essa, é o, essa parece ser engraçada. Na lista das profissões que não existem mais, uma das mais interessantes, sem dúvida alguma, é a de despertador humano. Essa profissão surgiu na Europa durante a Revolução Industrial. Um das formas, uma das formas de bater na janela do cliente era lançando ervilhas com canudinho. Como assim? Os caras lançavam ervilha com canudo. Tipo, pra acordar o cara. Mas... Genial, na moral. Essa profissão é a melhor. <risos> Por que, que foi extinta? Não deveria existir despertador. Só despertador, mano. Eu concordo com essa profissão voltar à tona. Oito. O imperador Galigula pensou em nomear seu cavalo cônsul. De acordo com o historiador romano Suetônio... Meu Deus, calma aí, porque os nomes estão pegando aqui. De acordo com o historiador romano Suetônio, eu não sei se assim se pronuncia, um dos escândalos envolvendo o imperador Caligula, ou Calígula, 41 a.C., foi a ameaça feita a senadores... De nomeador cônsul, um dos mais altos cargos políticos na Roma antiga. Ah, seu cavalo puro-sangue, chamado Incitatus, apesar de Caligula amar esse cavalo, a nomeação de fato nunca ocorreu. Pra ser sincero, não entendi muito bem. Ah, mas pelo que eu entendi, o imperador Calígula tinha esse cavalo e queria colocar o nome dele com o mesmo nome. Do mais, mais alto cargo político em Roma, na Roma Antiga. Ah, não, não, não, não, não. Agora entendi. Nomear não é de colocar um nome. É de dar um título. O cara queria colocar o cavalo como o maior... Como Consul, o maior cargo político da Roma. Entendi. Cavalo deve ser inteligente, hein? Nove. O homem mais alto de todos os tempos. Uhum. Segundo Guinness, o homem mais alto da história foi o norte-americano Robert Wadlow De acordo com a última medição, efetuada no dia 27 de junho de 1940 Wadlow tinha 2,72 metros e setenta e, dois, e calçava algo em torno de 76 Eu perdi a conta... 10, é o último 10 Um escritor previu pre previu o naufrágio do Titanic Ah, acho que eu já sei dessa, acho que eu já, eu já vi essa Dizer que ele previu é um exagero, mas, a conci... a coincidência so... oh, caramba. mas as coincidências são tão grandes que chegam a assustar. Em 1998, portanto 14 anos antes do famoso naufrágio, Morgan Robertson publicou um livro que narra a história do navio Titã, que afundou após colidir com um iceberg. Outras duas coincidências impressionantes, o sobrenome do Capitão Smith, o sobrenome do Capitão Smith, é o mesmo na realidade e na ficção. Além disso, ambos os naufrágios ocorrem em abril. É, esse aqui eu já tinha lido. O naufrágio... O nome do... Ti, do... O nome do livro é O Naufrágio do Titã. É, esse aqui eu já, já vi, é muito louco. É a primeira vez que eu escutei eu... caraca. Bom, chegamos ao fim. Eu acho que foi 10, porque eu meio que me perdi nos números dessa lista. Mas eu acho que foram 10. Uh, eu tenho quase certeza que foram 10 ou talvez uma a mais, mas é isso. Bom, uh, nos vemos no meu próximo vídeo que será reagindo ao subreddit reddit Unexpected, inesperado. Uh, sairá amanhã e aqui está o calendário para vocês. Eu, eu não sei porque eu contei, ele vai aparecer na tela inteira, não vou apontar índio, mas é. Aqui está o calendário para vocês, para vocês saberem quando que sai, o que que sai em cada dia. E é nós eu vou ficando por aqui. Vamos para o próximo vídeo. Valeu, falou e fui, tchau. Desde que você se foi, eu não fui mais o mesmo. Escondi minhas emoções, mas sofria por dentro. Se você estivesse aqui, tudo iria mudar.